Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, meu nome é Emerson Paranaguá E hoje nós temos é na minha casa É na sua casa? Gugu na minha casa é na minha casa Estamos com Christine! Visitem o canal, o, o vídeo dela No episódio de hoje nós vamos visitar a nossa amiga Ludmila Garcia Conhecida mais como Lud E se vocês não conhecem, Lud tem um canal, já participou aqui e vamos conhecer um pouquinho da rotina dela. Por sinal, Lud, parabéns. Hoje é seu dia. Parabéns. E é isso. Vamos conhecer um pouquinho das mentes da Lud. Aniversário dela. Mais um dia do café das meninas, que eu estou incluso. E é isso. Vamos lá. Ai, pessoas assim logo da manhã. Olha, gente. Ah. Meu Deus, elevador! Olha. Olha, eu tô usando um iluminador rosa hoje. Tá bem belíssima. Vai craquelar tudo. Nossa, essa blusa suja. <risos> cheia gaça, tá cheia de pelo. Você nem tem gato de tá cheia de pelo. só sujeira. Acho que é da Lu. Nossa, mas tá suja aqui, na é verdade. Hum, então tá. Droga. <risos> tá. <risos> <risos> <risos> oh, wow. Cadê a Nós fomos os primeiros a chegar <risos> ah, estragou. estragou a minha surpresa hum. do vídeo Hoje aqui ela vai mostrar um pouquinho Do das... dia do meu aniversário Parabéns Ela vai mostrar um pouquinho pra gente Das makes dela no Emmer na sua casa Hoje a gente tá de novo num café Eu já expliquei isso no início e não deu pra gravar no início, vamos ver como vai ficar na edição E... porque o neném chorou Meu filho deu um showzinho, porque o neném um chegou... De... Ai, é mentira. Mentira. Oh, Sorry! Hoje ele tá sensível O oh. yes. oh. que foi? Oh. Vai te... ser querer, mas a gente vai fazer é na edição? Eu vou colocar porque eu não sei como vai ficar <risos> Então ela vai mostrar pra gente um pouquinho das makes. Conta mais ou menos onde que você deixa as suas gente, maquiagens. Gente, eu deixo minha maquiagem aqui no banheiro de hóspedes. Não de... Como é que É chique! Isso? Lavabo. Lavabo, é. Porque aqui tem um armário bem grande. Então vocês estão preparados... Me, <risos> tem muita me, coisa. Olha, bem organizadinho. É, super, quer dizer, agora tá meio bagunçado. Se eu soubesse tinha dado uma organizada aqui. Não, isso é surpresa. Isso é <risos> Meu Mas, Deus! É, tem muita coisa. Muita coisa. Quer que eu explique tudo? Ai, não, a gente superou o Bruno, senão eu vou vai ficar 50 é. horas. Eu vou, é, é, só faço geral, assim, ó. Aqui tá. eu deixo as coisas que eu menos uso. Então alguns pincéis que eu não uso tanto. Aqui tem uma coisa de pincéis que tipo, é um profissional, que me um presente. Aí, passando aqui pra baixo, tem alguns produtinhos. Beleza! É, eu amo essa esponjinha. é, essas esponjinhas são muito boas, baratas aqui, né? Uhum. <risos> óleo de coco, que a gente Se, não revestei. Você usa óleo de coco pra quê? Pra demaquilar? Eu uso no cabelo e também uso no rosto. Uhum. Eu, na verdade, eu não uso pra demaquilar, mas aí eu tiro a maquiagem e passo óleo de coco, sabe, pra dar uma hidratada. Ai, que legal. Não usa óleo de coco tá aqui. É. Aí, aqui tem umas esponjinhas. Uhum. Aqui é cílios postiços. Aqui, são produtos... É... Que eu não testei ainda, é. Muito bom, muito bom isso aí. Olha, Amo. é da Maybelline. Nossa, se focasse... A minha câmera tá com problema, sabia? Não foca mais. deve ser a luz. Mas tá muito louca. Ok. Quando tu Bem... toca assim, não vai? É, porque aí eu não consigo, né? Agora, é. se eu fazer assim, vai. Hum, próximo. Aqui é quando eu viajo. Aí ah, aqui são sombras. Ah, Ai, o nosso coisa, Esse aqui cara. foi meu amigo Emerson que me deu. Meu Deus! <risos> a gente dá um potinho melhor. É, um glitterzinho. Esse aqui a gente comprou junto. Foi. Esse glitter aqui. Ai, e isso. é top. E esse aqui é o quê? Essa é a sombra da Mac? É, a sombra a da Mike é muito botem Tem. Ela, eu tem. uso ela pra. Olha, tá quase acabando. Tá no chão. Pra dar aquele brilho assim em cima da sobrancelha. Uh -huh. Ela é a cor nylon. Isso aqui também a gente comprou junto. Mix da Kiko. Uhum. Que eu falei a nome da marca 30 vezes errado. É. Aqui são os batons. Menina. Esse aqui foi meu amigo Emerson. Que, indicou. que indicou. me indicou. De todos os batons que você tem, nossa, tem até da tractar. Qual vou... é o seu favorito? Esse aqui é o que eu uso mais no dia a dia, mas. Uhum. Olha, de novo, uma marca polaca, Lovely. É barato e é muito bom A cor dele é o número Pink Poison Pink Poison é. Mas o meu preferido é esse da Inglot É quase do mesmo tom Mas ele é... nossa, ele deixa um tom muito bonito na minha boca E qual que é o número dele? Esse aqui é o 425 425 da Inglot é. Eu gosto dos batons da Inglot também. Ah, é muito bom Certo, continuando certo. Aqui são as bases e Tá meio Menino. balançado tem tudo, é. ai que é aquilo da Neutrogena? é aquele hidratante, antipoluição poluição é hidratante e protetor solar, é muito e bom e que o que você achou? é muito legal a única coisa ruim dele é que quando você passa e aí por exemplo secou você não pode passar a mão de novo porque e aí esfarela. ele fica esfarelando essa é a única coisa ruim, hum, mas se você passar e deixar, ele funciona. Esse hidratante aqui, eles falam que é poluição é. Protect against Porque pollution. ele entra dentro do poro e não deixa a poluição ah, entrar. Que bafo, eu quero muito testar isso aqui. É legal. E, bom... De aqui, base, mas assim, espera, qual que é a sua base favorita de todos os tempos? Do momento, é onde elas estão... Hidratante, todo mundo tem um mesmo, que é o melhor hidratante de protetor solar, no caso. Ai, acho que vou aqui minha preferidinha. Ah, deve estar... Tá... Como Mas vou te falar? Só a marca. Aqui é a bonjo, Aquela da tapa vermelha. É. A Health Mates. Aí é, maravilhosa. A vou Mates. tentar colocar uma imagem aqui na tela. Isso, se essa é a minha preferidinha do momento. Uhum. Preferidinha do momento, meninas. <risos> e aí, aqui tem... Isso aqui era para Uma é naked, naked riquíssima, tem uma Naked aí ah, aqui fica os produtos de sobrancelha, lápis, as rímel e fica tudo Todos de os olho. os produtos para as olhos e adereços. Não sei se... Aqui fica os produtos de, de é, pó. Uhum. Pó compacto, essa aqui é a colinha duo. Uhum. Gosto muito. E aqui os pincelzinhos. Certo, então... de pó, olha, a Lúcia foi inteligente quando a gente foi comprar, ela comprou dois desses. comprei são mara. um pro inverno e um pro verão. Eles são mara para hidratar. Ai, que fofinho. Lixinho? Esse é um lixinho. Que fofinho. <risos> ok, então a pergunta que a gente sempre faz, se você pudesse escolher qualquer tipo de produto, qual seria o seu desejo agora? Meu desejo? Um carro. É, de produtos eu acho que é base. Uma base. É, eu acho que a base é o que eu mais... É o que eu mais tenho dificuldade de comprar. Uhum. E... Tá tudo gravado ali. Ah, melhor. Tem mais espaço. <risos> é o que eu mais tenho dificuldade de comprar, porque a minha pele é um pouco seca, assim, sabe? E aí, uhum. pele seca, gente, eu juro. Eu acho que é melhor pele oleosa, né? Pra base, porque... Tu passa a base e ela fica craquelando sempre, assim, uhum. então... É... Seria base, uma base de rica? Base de rica, assim, tipo... Aquela perfeita Certo né? Ai, também queria E se de todos os seus produtos aqui, qual é um que você não vive sem? Pó compacto Pó compacto Por incrível que pareça, gente, eu tenho um pó da MAC E às vezes eu passo só ele Só ele, eu passo só ele, eu passo um rímel pronto Mas ele é um pó translúcido ou ele é uma não, base? É, um pó? é pó... Pó pó Deixa eu ver se ele tá aqui Ah, é esse aqui, ó da Estudefix. Ah, é um pó base. pó base. Então, tipo, meu, às vezes tu nem precisa da base. Tu só passa o pó e tá ótimo. Eu levo ele pra viagem. Às vezes, nas viagens, eu só uso ele. A Lugia NC45. Não vai aparecer. É. Então, eu, às vezes, eu só uso ele, tá? Ótimo, assim, sabe? E, não eu vivo sempre. E qual produto que você comprou aqui e que você fala, ah, eu não uso tanto e você daria ou jogaria fora que você não gosta mesmo? Nenhum. Nenhum, gente. Eu sou igual a essa louca da maquiagem. <risos> a gente sempre gasta todo o nosso Olha, dinheiro nas promotas. O que tu daria? Eu não daria nada, eu não sei. Atualmente, que eu tenho bastante coisa, eu daria alguma coisa. Eu daria alguns produtos que eu realmente não uso. Tipo, ah. batons, eu não eu uso não base, eu não Sim. uso. Talvez tudo. batom, tá aí. Talvez batom eu daria. Daria uns batons. Eu acho que eu tenho demais, eu não uso todos. E, gente, batom é uma coisa que não. Nunca acaba. Nunca, nunca acaba. acaba. Então, gente, pode vir buscar esses batons. É, quem quer, Tô distribuindo. Então acho que eu daria, assim, alguns. E eu acho que tem alguns que já saiu da validade. Até uh -huh. aqui, né? Esse aqui, ó. É, esse, esse aqui também. Nossa, muito velho. Da Natura. É, eu daria algumas coisas porque realmente agora tem milhões de coisas. Sempre a gente compra mais. É. Mas. Ultimamente eu sou mais de boa assim de comprar mais. Porque não chegou outubro. É. porque é outubro. aqui é, é promoção. <risos> gente, o Emerson fica amiga, tem promoção, meu Deus. Esse ano eu vou pular essas promoções, <risos> eu não vou conseguir gastar, eu acho. Então é isso, gente. Cês... Pera aí, deixa eu gravar daqui. Vocês conferiram um pouquinho da Lude foi bem mais rápido. Vou tentar fazer assim nos próximos, porque fica mais rápido, menos cansativo. Mesmo assim, deu 10 minutos. Eu é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, Lud, muito obrigada. Imagina. E me deixem saber o que, que vocês querem ver nos próximos vídeos. Mesmo que ninguém comente, eu vou gravar outro vídeo. E... Ah, é muito legal. Tô adorando, acompanhando todos. Isso aí, acompanhem todos, <risos> dê um curtir. E se inscrevam no canal da Lud, também, tá chegando já ao de mil, oito mil? Oito mil. Já chegamos, é. Então vamos aí conseguir essas dez mil pra, todo mundo, pra ela ser convidada pro YouTube e me levar junto. Ah! <risos> Eu nem sabia disso, é verdade. Sim, você pode Ui. ir lá pra Varsóvia. Lujura. Oh, você é, vai fazer Vou começar a campanha agora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Beijo. Um beijão. Tchau, tchau. <risos>